Ei, hey, ouvi dizer que você gosta de caras ruins. Sim, por quê? Sem ser brega, mas sou ruim em praticamente tudo. Me encontre às oito.